É impossível o Governo dizer que está tudo tão bem e depois quem vive do seu salário sentir tantas dificuldades todos os dias. Medidas tão sensatas e urgentes como o controlo dos preços dos meios essenciais, fixar margens e, claro, atualizar salários e pensões são urgentes e quando as maiorias sociais fazem ouvir elas mexem em maiorias absolutas, sim. E o Governo tem de mexer porque a contestação popular está a aumentar porque reivindica essa economia mais justa que o nosso país precisa. Não podemos dizer que há crescimento económico e ele ser só para alguns. Uma grande determinação, uma grande alegria, neste, nesta, uma grande unidade, e, e, e também se está a criar condições para continuar esta luta no aumento dos salários. Uh, e controlamento do custo de vida como estamos aqui a ouvir. Este dia nacional de indignação, protesto e luta que a CGTP hoje realizou, uh, em todo o país, em todos os setores, teve uma expressão de muitos milhares de trabalhadores a participarem uh, da, com as mais variadas expressões, em greves, paralisações, plenários, concentrações, ações de desfiles nas ruas, de trabalhadores de empresas e de serviços a desfilarem uh, de... Uh, à porta de ministérios, à porta de serviços públicos, à porta de câmaras municipais, de hospitais, ou seja, teve uma variedade e uma dimensão de transversalidade relativamente àquilo a, a, que os trabalhadores sentem que precisam de transmitir, do seu descontentamento, da sua indignação, do seu protesto, mas também da sua exigência de resposta aos problemas que estão a viver e que têm causas, têm, e, têm causas e têm causadores e que precisam da alteração das opções que têm ainda a ser seguidas. Esta questão dos salários é uma questão determinante. O aumento significativo dos salários, a proposta que a CGTP faz de 10% ou de um mínimo de 100 euros para todos os trabalhadores, é a garantia de que, de facto, nós, no nosso país, tiramos os trabalhadores que trabalham da pobreza.